A minha paixão é derrubar boi o Brasil inteiro Sou apaixonado na vida do gado, eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi o Brasil inteiro Tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho, doidinho apaixonado Doidinho, doidinho, Por ela eu tô doidinho doidinho, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Sou apaixonado na vida do oh Eu sou vaqueiro A minha paixão é oh oh boi no Brasil inteiro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 do